Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente abrir a minha Glambox e ver o que veio nela. A Glambox desse mês é a Glambox The Match, que é a do mês de junho. E ela é essa caixa aqui. Peraí que ela tá pesada. É essa caixa aqui linda. Atrás ela tem tá escrito toda forma de amor. E ela é uma Glambox que faz menção ao Dia dos Namorados e ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. Que toda vez que eu falo essa sigla, parece que eu tô cantando, porque ela é gigante. E junto na caixinha, ontem quando ela chegou, ela chegou bem tarde. E eu abri ela pra ver se não tinha nada vazando, se tava tudo certo. Eu sempre faço isso. E tinha realmente um produto vazando, então eu já limpei, já deixei ele de pezinho. E veio junto dentro da caixinha esse panfleto falando que também tem uma ação da Glambox com o time. Mas o que interessa é que esse mês, esse mês eu decidi trocar os meus pontos da Glambox. Para quem não sabe, dentro do sistema de assinatura da Glambox, tu acumula pontos. Então, a renovação da assinatura, indicar o cupom para os amigos, avaliar os produtos, responder as pesquisas, uh, postar as fotos com as hashtags que eles pedem para tu postar. Tudo isso te dá pontos e tu pode trocar esses pontos por produtos extras na tua caixinha. Esse mês eu aproveitei que eu queria muito uma paleta de sombra diferente, eu troquei meus pontos Então lá no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês Esses produtos que são dos pontos Mas primeiro vamos começar com o que tem dentro da caixinha Que é o que todo mundo que assina vai receber Pode vir a receber E é o que realmente faz parte do cálculo da minha caixinha Eu vou começar com um produto que tá fora da caixinha Porque não coube Que é o Ox Plants Hidrata e E dá brilho Esse aqui é o condicionador Vem escrito super condicionador Eu já vim com a minha tesoura para abrir as coisas. Esse produto tá muito cheiroso. Porque eu deixei aqui a caixinha ontem, comprou os produtinhos meio aberta para secar o que vazou. E tá um, a minha sala inteira tá com o perfume desse shampoo e desse condicionador. Então assim, o produto é muito cheiroso, real. Esse aqui, eu vou pegar o shampoo aqui já, pra mostrar os dois juntos pra vocês. Mas o shampoo veio dentro da caixinha mesmo. Esse aqui é o um shampoo e esse é o condicionador da linha Oxplants. Eles dizem que são com águas de rosas e ele vem escrito super condicionador, então ele deve ser bem hidratante. Então eu tô ansiosíssima pra testar, com certeza vai ter vídeo sobre eles aqui no canal. E eles são gigantes, são a versão de 400ml e os dois juntos custam em média 36 a 37 reais. O produtinho que vazou na caixinha foi o Flower Toner tônico de emulsão natural facial da Chuan Wanchu. eu tô apaixonada por essa marca, tô muito feliz que vem bastante produtinho deles nas caixinhas, e esse produto diz que tonifica, regula o pH da pele, trazendo mais hidratação ele não tem derivados de petróleo é gluten free, não tem silicone e não tem fragrância e é cruelty free e vegano, então eu estou ansiosíssima pra testar, pra colocar lá na minha rotina já tem outros produtos da marca vou usar esse aqui também, esse tubinho tem, ele tem 250 gramas e custa 51 reais. Outro produto que veio na caixinha foi esse batom. Esse aqui é o da linha Nude, da Dylos. Esse batom é cremoso. Esse aqui é o Não Sou Todo Mundo, número 7. E eu achei a cor linda. É bem marronzinho. Bem a cor que eu sempre uso, né? Então tá certíssimo. Esse batom custa 12 reais, mais ou menos, pelo que eu vi na internet. E eu já quero outras cores dessa linha, porque eu amo nudes. Acho que foi na caixinha anterior que veio o gel de limpeza da Skin Soul. E a agora veio o Derm Scrub. Esse aqui é um esfoliante facial de vitamina E, ácido hialurônico, extrato, natu extrato natura. E ômega 6 e 9. E eu tô ansiosíssima pra usar. Ai, ele tem um cheiro muito gostoso de chiclete. Meu Deus. E ele tem esferas vegetais 100% biodegradáveis e fórmula vegana. Porque tem muito esfoliante que vem com uma esfera de plástico. E depois aquelas bolinhas de plástico vão pra água, vão pro mar. Esse aqui são esferas vegetais. Esse tubinho de 90ml custa 35 reais, é um preço bem bom. O penúltimo produto da caixinha é um hidratante, esse que é o Ape Organic da Biosente. Ele tem ervas funcionais, ele tem açaí e açafrão com óleo essencial de lavanda, ele hidrata e nutre a pele e tem 72% dos ingredientes naturais, não tem perfume a embalagem é reciclável é gluten free, paraben free e é vegano, não testa em animais eu uso muito o meu outro hidratante facial que era da Biosente também, que veio na caixinha, que é um verde, não vou lembrar o nome, mas ele era muito bom eu uso ele sempre que eu vou fazer maquiagem então já tá quase acabando Ai, tem cheirinho de lavanda, tudo pra mim amo lavanda, aplique uma pequena quantidade do creme nas mãos e espalhe pelo corpo massageando a pele até a absorção do produto o tubinho de 120ml custa 40 reais, hoje o um produto da caixinha é uma paletinha de 8 cores da Lox Me, são 8 cores bem brilhosas, mentira são 7 cores bem brilhosas e um preto que me parece não, ele é brilhoso também, é um preto cintilante, vou abrir aqui pra gente ver, tudo glitter, amo ainda mais pra combinar com as sombras que eu já tenho, de sombras mais nudes, mais corzinha de pele. Então usar esses liters vai fazer um super diferencial. E eu tô ansiosa pra enfiar meu dedo aqui. A minha caixinha deu 190 reais no total. Ainda é muito mais do que o valor da assinatura. Se tu assinar anualmente, cada caixinha custa em média 60 reais. Então ainda é bem mais que o valor dela. E vieram produtos incríveis que eu tô muito ansiosa pra testar e que eu com certeza vou gravar vídeo aqui pro canal. E agora... Vamos pro, pros os produtos que eu troquei Meus pontos, porque gente, vale muito A pena trocar pontos na Glambox Com um pouquinho ponto tu consegue pegar produtos Muito bons, então vou mostrar Para vocês o que eu escolhi, o primeiro produto Que eu escolhi foi o Defrizante Do Kit Vida Da Cristiana Oliveira, eu já tenho O shampoo e o condicionador dessa linha E eu peguei o Defrizante para poder fazer o vídeo com todos Os produtos que eu uso quando eu lavo O cabelo da mesma marca para vocês E eu estou ansiosa para testar Eu vejo bastante gente falando bem nessa linha no Instagram, então eu tô bem com a expectativa bem alta. Vamos ver se ela se mantém. Esse produto custa 30 reais na internet. Eu paguei por ele na Glambox 120 pontos e é muito fácil de ganhar ponto então é muito de boa e é um dinheiro que eu não precisei gastar, sabe? Porque eu já tinha os pontos lá. Então é mara e eu tô esperando pra testar. Tô ansiosa e eu já disse que eu amo o cheiro de semente de uva, né? De óleo de semente de uva. Ai, maravilhoso. Outro produto que eu troquei foi uma máscara facial. Essa aqui é de hidratação e nutrição, da New Face. E aí, os produtos que são troca, eles vêm com esse adesivo aqui, rosa, pra mostrar que eles não fazem parte do cálculo da caixinha. Eles são produtos à parte. Essa aqui é uma máscara de tecidinho e ela custa, na internet, uns 15 reais, mais ou menos. E eu paguei 80 pontos nela. E o último produto que, na verdade, foi o que me motivou a trocar os pontos, é a paleta... Greek Mythology, da Mia Make. Eu já queria muito uma paleta colorida, eu já tinha falado em outros vídeos que eu queria comprar uma paleta, mais. cheguei. E aí, eu vi essa aqui lá nos pontos. Ela custa na internet, em média, 30 reais. E eu paguei nela 200 pontos. Tava ansiosíssima pra ela chegar. Ah, nossa! Bom, tem um azul aqui que ele tem uns brilhos Mas eu acho que esses brilhos estão só por cima Não sei se eles vão ficar não no olho Não sei, mas enfim Eu peguei por causa do tom de azul escuro E azul claro O rosa pink e o vermelho não, e o roxo, que tá aqui embaixo. Porque eu queria muito cores mais diferentes, mas cheguei... Que não fossem as básicas que eu já tenho. Pra fazer olhos mais diferentes não ficar sempre na mesma cor... Como eu tava fazendo antes. Então, eu achei essa paleta um baita trunfo. Pra ter assim, pra poder usar várias vezes com vários olhos diferentes. Ela tem sombras opacas e sombras cintilantes. E tem essa aqui, que supostamente é com glitter. Mas eu achei um pouco estranho esse glitter. Vamos ver quando botar no olho. E estou muito feliz. Eu tenho outras maquiagens da minha make e é uma marca bem boa. Uma pergunta que me fizeram é sobre as datas de validade e eu queria já deixar aqui, dizendo que as datas de validade dos meus produtos sempre vieram bem longas. Eu conferi aqui agora e as minhas paletas são para 2023. Ela veio com um adesivo aqui atrás dizendo a validade. E na da Glocks Me tem aqui nas descrições o, quantos anos ela é válida. E... Os produtos de beleza também sempre vêm com validade longa. Sim, já aconteceu de eu receber um produto com uma validade mais curta, mas ainda assim nunca para daqui a alguns meses, sempre para pelo menos um ano. Então, eu acho que é bem ok, mas acredito que se tu tiver algum problema com isso, tu pode entrar em contato com eles e conversar, ver o que, que eles podem fazer. De repente, na outra caixinha, eles te mandam algum produto para compensar. Não sei, acho que vale o contato. Se tu gostou da caixinha e quer assinar, usa o meu cupom de desconto que tá aqui no box de descrição. Com ele tu ganha até R$80,00 de desconto e um produto de brinde na assinatura. E é isso que veio da minha caixinha, eu espero que vocês tenham gostado de conferir aqui comigo os produtos. Eu tô bem empolgada, comenta aqui embaixo qual produto tu quer ver aqui no canal primeiro. E a gente se vê no próximo